Com respeito à psicologia enquanto ciência né, e à psicologia enquanto prática profissional, historicamente a psicologia e os psicólogos sempre foram protagonistas do chamado movimento é, da antipsiquiatria e mesmo da chamada reforma psiquiátrica. Especificamente aqui no país, né, a afirmação deste novo modelo assistencial não é, começa desde a década de 70 e a partir da década de 80, junto à reforma, a reforma sanitária, a psicologia e os psicólogos se tornam protagonistas e atores fundamentais na transformação dessa dura realidade e, sobretudo, na afirmação dos chamados modelos é, ou dispositivos alternativos ou substitutivos.